falar em né? irritar, eu quero responder a um hater que veio escrever essa semana. Vamos chamar a pessoa de hater prateado, né? Ele fez uma crítica até construtiva, gostei de ele fazer na crítica, tudo. Até comparou o papo de redação com o programa fictício do Big Bang Theory, que é o Fano e Flags. Você conhece esse programa, Fano Flags, do Big Bang Theory? Ou, ou... É, eu, eu já assisti o Big Bang, não assisti todas as temporadas, tô... é algo que está... Tá na minha lista. mas já assisti, sim, o Sheldon fazendo... É. é, é quando eu vi quando is eu isso play. na pauta, eu não tava entendendo muito bem, não. Agora, a é, gente, na ele nossa... falou que era o fã E-Flex da escalada, tudo, e não sei o quê. Falou que eu falo robótico igual o Sheldon, né? Falou que cada hora vem um candidato... <risos> um, um... Ou seja, ele a, espinafrou, né? A revista Bloco Escalada e o conteúdo. Então, primeiramente, respondendo para você, doutor Reiter Prateado. Vou chamar você assim. No final, ele começou a xingar tudo, etc., e aí eu tive que apagar o comentário dele. Claro, homem, ah, você apaga o comentário. Não só apago, como eu sinto prazer nisso. Então, quanto mais ofensa vocês colocarem, com mais prazer eu vou apagar o seu comentário. Então, a primeira coisa que eu, que eu disse foi que, ah, teve uma pessoa que atravessou a Serra fina durante a pandemia, quando a Serra fina estava fechada. Um dos argumentos dele é que essa notícia não existia. Pois bem, a notícia está aqui. O praticante de trekking foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em 1 de junho de 2021, enquanto a serrafinha estava fechada. Entendeu? Ele ficou, tudo o nome dele não foi divulgado, mas eu, posteriormente eu consegui descobrir o nome da pessoa. Não vou falar aqui, mas ele sabe. Ele sabe que a gente falou dele. Ou seja, esse não é o primeiro resgate que aconteceu na Serra Fina. Outros resgates aconteceram lá. E corriqueiramente, recorrentemente, as pessoas iam lá utilizando roupa não apropriada, equipamento não apropriado, o espírito de fazer o trekking de maneira não apropriada e tinham que ser resgatados lá na Serra Fina. Isso é a ponta do iceberg. Isso é um dos problemas que aconteceu lá e que os proprietários, durante o período em que as pessoas não estavam frequentando, decidiu de que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma taxa com preço razoável para as pessoas poderem é, percorrer o, o a serra fina. Entrou-se num acordo de que R$ 30, reais, desculpa, de que R$ seria um preço razoável durante a semana e de R$ 80 reais no final de semana prolongado. Ah, mas esse preço não é razoável? Sim, esse preço é razoável. Tá? Eu fiz até uma, uma estatística e esse final de semana eu fui comparando todas as coisas que eu comprei com o preço da Serrafina. Então dá 10 garrafas plásticas de 500 ml de água com gás, dá o preço de você entrar na Serrafina. Tá? Ou 10 passagens de ônibus, também dá para você entrar na Serrafina. É só você economizar. É claro que você vai gastar muito mais saindo da sua casa lá na Serra Fina. Então, antes de ficar protestando, porque um lugar particular está cobrando ingresso para filtrar as pessoas sem noções, eu convido você a ir entrar no link que está disponível nas descri na descrição do vídeo, com todas as notícias desde 2006... Que é quando a revista Blog de Escalada foi inaugurada, de todos os incidentes e acidentes e resgates e pessoas perdidas e guias e marcas e recordes na Serra Fina. Ou seja, a revista Blog de Escalada tem 16 anos cobrindo isso e se é alguém que sabe que os proprietários estavam irritados, essa pessoa sou eu. E, além disso, vou colocar para você ver aí no lado direito do vídeo, senhor irritado, prateado, é para vocês verificarem que, desde setembro de 2018, as autoridades já estavam discutindo como que faria para limitar o acesso à travessia da Serra Fina. Então, as pessoas às quais tem representatividade lá na Serra Fina, já estão discutindo isso desde então. Para você que parou de paraquedas e acha que o mundo é um playground à sua disposição, saiba que já fazem quatro anos que está sendo discutido isso para cobrar R$60. Ah, mas eu não quero pagar R$60. É simples, basta você não ir. Você não vai precisar pagar se você não ir. Entendeu? Quem quiser e quem estiver preparado já vai saber economizar as 10 garrafas de água com gás de 500ml e vai poder fazer a trilha. Alguma mensagem para as pessoas que acham um absurdo cobrar é, para entrar numa certa área, Redi? Já preparando para o próximo assunto. É, essa essa cobrança não é nem só para limitar, né? É um pouco para também o cara recuperar o terreno dele, né? Limpeza, todo todo um trabalho que implica nisso, nessa galera sem é, sem noção, vamos dizer, fazendo esse tipo de coisa. A Serra Fina, ela, ela não é para iniciante, ela não é um, uma trilha, assim, não é um passeio no parque. Então, assim, é, se você não tem experiência de, é, suficiente para estar tá fazendo uma trilha dessa, vai para outra, tem tantas outras trilhas que você pode estar tá fazendo e, e adquirindo uhum. essa experiência, ou contrata um guia, contrata o um guia porque o cara vai te dar toda essa estrutura, vai monitorar, vai fazer todo esse, todo esse trabalho. Porque quando começa a acontecer isso, a galera sem experiência, indo para um local como esse, resgates de formas sucessivas, os incêndios, a sujeira, isso tudo, a tendência vai ser, vai ser essa mesmo, o pessoal cobrar, o pessoal fechar, né? O pior para a gente vai ser o pessoal fechar, né? Exatamente. Então, assim, vamos se tocar, galera.